Linha de frente. Fala, meu povo, boa tarde. Eu sou Rodolfo Mariz. e está começando mais um Linha de frente. Hoje os convidados são, pela primeira vez comigo aqui, Magno Carl. É isso mesmo? É isso. Aceitei o Carl. Tá certinho. É isso aí, cara. O inglês <risos> tá bom, né? Alessandro Negão, meu amigo Negão, Diego Tavares e ele. Alexandre Bissoli, o pericote das mulheres. Olha isso aí. Bissoli, Bissoli. Meus amigos, eu quero começar esse programa aqui mandando um beijo... Uma senhora muito especial que mora no meu coração. Trata-se da minha amiga, Dona Geni. Um beijo para a senhora, boa recuperação aí. E Deus lhe abençoe. Vamos que vamos começar com tudo. Falando para vocês aqui o que foi notícia na política durante toda essa semana, inclusive hoje. Olha só, hein? Em meio ao impasse para a votação do PL das fake news, o relator da proposta, o deputado Orlando Silva, pretende facilitar a aprovação do texto. Ele diz que vai usar os dias em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está fora do Brasil para ouvir sugestões de deputados e esclarecer interpretações sobre o texto que julga equivocadas. Bom, vou parar aqui, tá? Vou parar por aqui e já vou começar esse debate, porque... Começar com você hoje, tá, Diego? Você que já está mais por dentro, você participou bastante do Linha durante essa semana e creio que isso tenha sido uma pauta bem relevante no meio, né? O que, que a gente pode afirmar com essa primeira notícia, esse impasse de votação das pelhas da fake news? Porque na semana passada nós falávamos aqui que era de suma importância, até colocaram como caráter de urgência essa votação. E agora parece que está perdendo forças, né? Bom, saudações, Rodolfo, saudações Obrigado. a todos os nossos colegas aqui da mesa e essa maravilhosa audiência da Jovem Pan. E Gente, isso indica é, claramente um recuo do governo. Isso de forma histórica, porque eu acho que, como diz o nosso presidente, né, nunca antes na história desse país um presidente falhou em tentar aprovar uma lei ordinária no começo do seu mandato. E considerando que o começo do mandato, o presidente tem praticamente poderes imperiais dentro do Congresso. Ele manda muito lá porque vende uma eleição em que ele venceu, em que ele tem o apoio popular, enfim. Lula está tendo dificuldades aí primárias em se compor com o Congresso Nacional para aprovar as suas pautas. Essa postura do Orlando Silva de agora, ele que é um parlamentar evidentemente da base do governo, de agora querer sentar com os deputados para ouvir, para compor o projeto, é justamente o que eles tinham que ter feito lá atrás. Vamos lembrar, como o Rodolfo disse aqui, eles tentaram aprovar isso em regime de urgência, uma pauta que evidentemente não é urgente, mas tentaram forçar uma urgência, não permitiram que fosse instalada nenhuma comissão especial para tratar desse tema, em que nós poderíamos ali promover audiências públicas, ou via sociedade, ou via as big techs. Hoje, quem não usa uma rede social, isso é de interesse público de uma forma geral, isso deveria ter sido mais debatido. E agora, querem fazer o debate. Minha opinião pessoal sobre esse projeto, não tem conversa, esse projeto tem que ser reprovado, não pode passar, porque esse projeto, de fato, institui a censura. Esse projeto não tem por objetivo é evitar fake news, proteger a sociedade brasileira, proteger as nossas crianças, como eles dizem. Não, esse projeto quer acabar com a nova praça pública, que é a internet. E querem cercear principalmente a direita brasileira, porque a esquerda não precisa muito das redes sociais fazer campanha. Tem ali suas massas de manobra, o MST, tem uh, muitos movimentos sociais que são doutrinados na esquerda. A, a direita não, a direita precisa da internet, porque foi o único espaço, a última trincheira que sobrou para que nós possamos nos organizar. Então, esse PL tinha esse único objetivo, acabar e calar a direita brasileira. Olha, Onigão, o Orlando Silva ainda né, afirma que, entre aspas, não tem ambiente no plenário para manter a situação atual. E apesar do revés dessa semana, o desejo da maioria da casa é tratar do assunto. Para isso, os próximos dias serão importantes para o convencimento das bancadas ainda resistentes. Fecha aspas. Bom, ele começou. Primeiro eu quero entender aqui o porquê que o Orlando Silva ainda está na política. <risos> vamos lá, vamos Orlando começar. O Orlando Silva está na política porque ele tem base. Simples assim, é como o colega acabou de explicar aqui. O pessoal da direita não forma base. O pessoal da direita forma grupos de internet. Então, e eles continuam se baseando nisso. Deus, se Deus quiser, um dia eles param e vão atrás de fazer as benditas bases. Mas o Orlando Silva, assim como muitos candidatos, muitos eleitos, ele tem base. Quem tem base nem precisa tanto disso aqui. ó. O grande problema hoje, Rodolfo, é claro. que esse esse esse projeto ele tinha que ser jogado na lata do lixo. Ele não está preocupado com as criancinhas. Ele não está. Ele está preocupado em censurar, em censurar só um lado e lado que a gente acabou de falar que eu só estou até repetindo. Para mim um projeto que seria perfeito. Eu já até falei aqui no Linha. Estou sendo até repetitivo. Que é o seguinte. É o projeto que vai atrás do bendito perfil fake. Esse hoje é o grande câncer da internet, é o perfil fake. Principalmente porque você tem algumas redes que, que privilegiam o perfil fake. Entendeu? Como o próprio Twitter. O que não falta no Twitter são páginas onde você não faz ideia. Se o dono da página é homem, se é, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é criança... Se é velho, você não sabe nada. Aí aquele perfil, o, o, o, esse projeto, ele vai atrás de pessoas como eu, como o Bissoli, como o Rodolfo. A gente que dá a cara, a gente que tem canais grandes, que a gente aparece, a gente não tá atrás de uma fotinha, de um nome esquisitinho, não. Ele tá atrás de gente como nós, entendeu? Pra cercear a, a, a nossa voz. Hoje eu faço uma postagem e, pasmem, alguém vai lá e escreve na minha postagem. Ah, seu macaco, você merece morrer. Ou, seu macaco, eu vou te matar. Dois crimes numa tacada só. Aí o que, que eu poderia fazer? Em qual... E se fosse, por exemplo, na rua que alguém fizesse isso comigo? Polícia prova processo. Certo? Só ele tá aqui, que se eu estiver falando alguma besteira aqui, ele já me ajuda. Polícia, entendeu? Pro... Pro... Polícia prova processo. Na internet não funciona assim. E não foi um robô, como eles adoram dizer, ah, o robô, os botes, isso aqui, não. Foi uma pessoa de verdade, carne e osso, que escreveu aquilo ali. Só que se eu vou processar essa pessoa, o policial na delegacia, o delegado, ele não consegue, chegar. chega, porque deveria ter algum, alguma coisa que chegasse na rede social e dissesse, ó, aqui ele tem a prova de um crime, você, rede social, está vendo que está acontecendo um crime, a única coisa que eu quero é saber quem é essa pessoa, para que, é, que ele possa dar... O, o, é, pro, é, continuação aqui ao processo A rede social hoje privilegia esse cara Porque ele pode fazer, cometer o crime que ele quiser Ele pode me ameaçar Ele pode se juntar com mais outros fakes E ir lá e derrubar a minha página Também é muito comum Ele pode ir lá e se misturar a outros grupos E tentar derrubar a minha monetização Ele pode fazer fakes sobre mim e acabar tirando patrocínios que eu tenho. A própria Jovem Pan já sofreu com isso. Hoje você tem pessoas que fazem fazenda... Sofreu de... e ainda sofre, Sofreu né? e ainda sofre. Você, você hoje tem pessoas que fazem fazenda de perfis. Sabe o que é uma fazenda de perfil? É quando você sozinho cria lá 2 mil perfis. Negão, para que eu preciso de dois mil perfis? Simples. Você pode ir lá e querer atacar o bisole, e seria duas mil pessoas, entre aspas, né? Porque na verdade é só um indo lá e, e falando mal da página do Bissoli, do cai a página do Bissoli. Então, esse é o grande problema hoje. Você está vendo alguém falar sobre isso? Não! A questão aqui é, ah, eu não gosto... o que o, Ale... o Bissoli é responsável pelo que ele fala. O Rodolfo é responsável? É lógico Você que é, aí. ele tá com tá a cara dele ali. E olha só, Bissoli, o adiamento da votação também ocorreu na sequência de uma campanha das Big Techs. Olha aí, a gente tá falando delas, né? Uhum. Liderada pelo Google, simplesmente pelo Google, contra a aprovação dessa versão do texto. Bom, ele foi, de fato, ali quem puxou a corda, né? Olha, primeiramente, é, gostaria de comentar que o Rodolfo, os colegas de mesa, a nossa audiência que nos acompanha, e trazer uma profunda reflexão a respeito desse tema, porque a gente fica politizando, parece que é o lado A contra o lado B, e que um lado quer uma coisa, o outro quer chamar de pele do fake news, o outro quer chamar a PL da censura. Não é só isso que está em jogo, e é essa é a importância da gente olhar um pouco mais a fundo o que está sendo discutido. E esse ponto das big techs é se posicionarem a respeito do assunto é muito importante, então, o primeiro erro que eu acho que tem esse projeto, e a gente começou falando um pouco aqui do relator que retirou, um projeto dessa complexidade, é, de profunda necessidade de discussão e debate na sociedade, ser votado a toque de caixa. Esse é o primeiro erro. E um político como Orlando Silva, que é experiente, sabia que isso não funcionaria assim. Mas a maior derrota não é nem do Orlando Silva, nem do governo. Porque lá nos bastidores da Câmara essa semana, passei a semana em Brasília acompanhando todas as derrotas do governo no Congresso é que o senhor Arthur Lira era o grande entusiasta desse projeto. Por isso que ele foi até viajar e, na ausência dele, vão discutir outra saída. Porque ele, o todo poderoso, quase primeiro-ministro do país, com a votação que teve para sua reeleição, não conseguiu dar cabo de entregar a votação do SPL. Ou seja, o Arthur Lira provou que pode muito, mas não pode tudo. E o Orlando Silva, relatando um projeto, Rodolfo, sendo do PCdoB, aonde esses políticos estão com a cabeça... Um político do Partido Comunista do Exatamente. Brasil, que defende ideais comunistas, se não deveria estar em outro partido, está no partido errado. Então, um, partido, um político do Partido Comunista do Brasil, deputado do Partido Comunista, controlando, liderando essa relatoria. É óbvio que os ideais vinculados a esse projeto são comunistas, são de controle. Não preciso fazer um grande exercício de compreensão disso. É óbvio que ele vai tirar de um lado e inserir do outro é, mecanismo de controle do governo. E aí as big techs vêm se manifestam e ficam bravinhos. E por que, que as big techs se manifestam? Não é à toa. Vocês deram aqui exemplos de agências que trabalham com seguidores, talvez um lado negativo da história. Mas quantos, inclusive vocês sabem muito bem, podem testemunhar aqui, hoje monetizam o trabalho por rede social? Opa. Vivem disso. Hoje, muito mais pessoas ganham rendas significativas de trabalho com a internet e rede social do que trabalhos comuns aí fora, postos de trabalho que estão sendo fechados com a tecnologia. Então, quando a gente vem regular isso sem olhar para o mercado de trabalho, é um governo que se diz do Partido dos Trabalhadores não olhando para mecanismos de emprego e renda. Num país pós-pandemia, num mundo que pós-pandemia pós, agora porque acabou, a semana, durante a semana aí a OMS decretou o fim da urgência, né? então podemos dizer tecnicamente que a pandemia finalmente acabou, oficialmente falando. Então, num país pós-pandemia, porque foi decretado seu fim essa semana pela OMS, muitas pessoas passaram a ter relações virtuais de trabalho, começaram a monetizar a sua forma de trabalhar virtualmente, então quando você vem sem o devido debate, sem a devida profundidade de análise da questão simplesmente resolve regulamentar algo com interesses escusos de controle desse algo, você coloca em risco emprego e renda de milhares de pessoas que hoje vivem disso então esse é o grande problema, é dar para um parlamentar de um partido comunista relatar um projeto que deve ser super aberto é ter empresas que faturam milhões e que remuneram milhões para pessoas que vivem na internet, colocando tudo isso em jogo em busca de uma sanha de controle, de um lugar que não se domina, que é a rede social como já dito aqui, é a nova praça é, pública para se falar do que é o se pensa e que se acha. É o muro das lamentações, né Bissoli, é o muro das lamentações, né Agora olha só, Magno, para eu te inserir aqui, deixa eu te dar um panorama um panorama maior aqui, mapeando as coisas, porque em entrevista concedida ao podcast 2 mais um, o líder do PT na Câmara José Guimarães, disse que o governo deveria ter forçado a votação da PL das fake news na última terça-feira, segundo o parlamentar foi um erro adiar o projeto Abre aspas Para mim, o projeto tinha que ter sido votado Não fui naquela linha Que não tínhamos votos E tinha os maus cálculos Eu conheço o parlamento Olha só como a fala dele é tão, a fala dele é tão estranha tá? Volta para mim de novo a fala dele Que eu quero ler da, de novo a fala dele Porque é muito estranho isso daí Ok, entre aspas Para mim, o projeto tinha que ter sido votado não fui naquela linha que não tínhamos votos. Eu tinha os meus cálculos. Eu conheço o parlamento. Dei a minha opinião ao presidente Arthur Lira que o projeto tinha que ter sido votado. o aspas. Você vê como... Ah, é estranho ainda. Duas coisas me causam estranheza. Primeiro, essa fala. Meio... meio sem noção, não sei. E a viagem do Lira. O país pegando fogo, precisando disso, e de repente ele viaja. Pois é, Rodolfo. Eu não sei se Lira vai tratar no exterior de um tema tão importante quanto o PL das Fake News. E basta a gente pensar que até na semana passada, o PL das Fake News era uma questão tão urgente que não se podia esperar mais um tempinho. Não se podia esperar mais um tempo para ter a, a comissão, não se podia esperar mais um tempo para ter mais uma questão de debate. As crianças estavam sendo ameaçadas. Então, nós tínhamos toda a urgência do mundo em votar o PL sem a devida discussão. Neste momento, no entanto, a gente já pode esperar duas semanas, porque o presidente da Câmara estará fora. Bem, nós temos 513 deputados. A ausência de Hortulira não deveria frear a tramitação normal dos projetos, mas, enfim, estamos esperando. E outra coisa que a gente descobriu também, Rodolfo, nessa semana, certo. é a política. O governo <risos> parece ter desco descoberto a política, que não é... Apenas a vontade do executivo Que prevalece nas discussões legislativas No Congresso Nacional não é, O Congresso Nacional não é um lugar que carimba As decisões do executivo Não apenas na questão do, do PL Das fake news, mas tivemos também A questão do marco do saneamento Que o governo tentou modificar a legislação aprovada Pelo parlamento por decreto E sofreu um revés importantíssimo porque os parlamentares reagiram contra essa tentativa do Executivo. Essa agora foi vão, pesada. Agora vão essa, tentar, é vão tentar é, encontrar culpados de tudo que é tipo, não, é que as big techs entraram com força. E é que eu que eu desconfio um que mais hora, hora menos hora, é essa é culpa político. chega no Bolsonaro. Não, já chegou. <risos> eu desconfio. Já, já, já, já, já, já, já a, sua a sua leitura, a é a sua leitura sobre os já. fatos foi muito interessante, porque eu tenho um amigo aqui, grande amigo, inclusive, um beijo para ele estar tá nos assistindo, Ricardo Rouss. É meu amigo pessoal. E em um café com ele, ele falou: Rodolfo, as pessoas têm que ter consciência de que quem muda o país é o parlamento. Olha só. E aí eu fiquei meio que estudando sobre isso. Aí veio o lance do, do, do, do teto. Como é que era o nome do teto? Fura-teto? Não, é, agora é o Não acabou era o senhor. Mas antes era o nome. A PEC do Furateto. PEC é. do Fura-teto. Foi pro Senado, o Senado pegou e lavou as mãos. Eu falei: ah, o Senado vai segurar. O Pacheco vai segurar, lavou as mãos, colocou lá na mão do parlamento. Eu falei, Ricardo, você tinha toda a razão, porque se tinha alguém que poderia segurar isso, era o Rodrigo Pacheco no Senado. Uhum. Não segurou. E agora a gente está vendo a força do parlamento em relação a tudo que é colocado em discussão lá. Tudo bem que elogiar político é como elogiar zagueiro antes de acabar o jogo. Exatamente. Não, é, é, é, de boa. goleiro também. A gente não pode elogiar. Né? Pode que na semana que vem ah. o parlamento deixa a bola entrar. Mas nessa semana o parlamento fez sua força ser ouvida. Olha, não é assim que as coisas estão mais mas, aí. Ó, o, Magno, o Magno, eu acho que você foi muito perspicaz quando você diz que parece que nós estamos descobrindo essa semana política. Mas se a gente pegar todo o histórico, para quem estuda política já e acompanha política há algum tempo, vai perceber que todos os últimos escândalos, todas as últimas coisas que tiveram relevância e foram para a mídia, é, que envolvem o poder legislativo, é justamente uma tentativa, sempre são tentativas do poder executivo, de hum. submeter o parlamento. Isso desde o Mensalão. Mensalão, compra de apoio parlamentar com dinheiro público. Uhum. Petrolão, compra de apoio parlamentar com dinheiro público. Orçamento secreto, compra de apoio parlamentar com dinheiro público. E por aí vai. Agora, então, agora ele... você tem as emendas, né? Porque essa, essa derrota do governo, não foi só o governo que foi, saiu derrotado, não. O brasileiro saiu um pouco derrotado também por causa que, assim, eles não votaram. Porque, assim, é, é uma coisa muito ruim você querer acabar com o marco do saneamento. Há muito tempo a gente não tinha uma vitória do calibre do marco do saneamento. Quando eu digo a gente, eu estou falando nós o brasileiros. Povo brasileiro. O povo brasileiro não tem uma vitória há muito tempo, né? Pô, que e está... querer acabar com isso... Desculpa. Não, jogo rápido. queria acabar cara, com isso não foi... Acabou, o Lula tentou... A mudar algumas coisas para que a, a, as cidades pudessem negociar com estatais, até cidades que estavam devendo. O, o, o parlamento foi contra isso, o que foi positivo, mas por que ele foi contra? Porque isso era errado? Não! Porque ele queria mais emendas, ele queria mais cargos de segundo escalão. Então é isso que a gente tem que pensar. Então, espera aí, então, ao invés de você fazer o certo, porque é o certo, você está fazendo o certo, porque você queria uma coisa que não te deram, então... É, é, dá pra comemorar? Dá pra comemorar. Foi uma coisa boa, mas a gente tem que ficar bem atento. É porque... Não, mas eu vou, eu vou trazer pra discussão, já que vocês trouxeram isso aqui. Olha só, o ministro Dias Toffoli, Dias Toffoli, ele, o Dias Toffoli, ele mesmo, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação sobre a regulação das redes sociais e de plataformas online. O processo aborda a constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet, sancionado em 2014, que isenta as big techs de responsabilidade por danos gerados por conteúdos de terceiros. Olha ele aí. O texto diz que os... Provedores de aplicações de internet, no caso, as plataformas, é, só podem responder civilmente por atos ilícitos provocados por usuários caso descupram a ordem judicial para retirada do conteúdo em questão. Olha que sensacional isso. E ainda mais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre isso hoje. Vamos ouvir. É importante dizer à sociedade brasileira, nós temos três caminhos possíveis para esta regulação. Uma que nós desejamos que chegue ao final é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro, que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas inclusive do Ministério da Justiça e a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam então que fique a mensagem consignada enfaticamente os adeptos destas práticas deletérias nocivas, agressivas e morais perderão eles vão perder não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. Olha, eu vou deixar... Magno, eu quero começar com você. Já que eu, eu, você estava falando e você trouxe isso pra gente, eu vou deixar vocês todos falarem para depois eu colocar minha opinião aqui sobre a fala do ministro Dino. Rodolfo, a fala do ministro Dino é gravíssima. Não há... É... Pelo contrário, não há tentativa de ninguém, de nenhum player nessa discussão, de impedir o processo legislativo. O que há é, literalmente, o processo legislativo. o processo legislativo inclui a negociação sobre textos, inclui a tramitação acelerada ou, ou mais de velocidade mais reduzida de um texto, inclui, inclusive, a possibilidade de se retirar de pauta uma questão para a qual não há acordo. O governo parece confundir o processo legislativo com o resultado que ele gostaria de obter no processo legislativo. Como o governo não consegue a vitória que, precisará, que precisava, ele tenta deslegitimar toda a discussão e toda a questão que está ali em, em, em debate. Há a possibilidade de se vencer. No entanto, o parlamento tem um papel fundamental. E o papel fundamental do parlamento... Existe e é exercido em nome da população. A mesma população que elegeu Lula é a população que elegeu os parlamentares. Não há uma hierarquia natural de que a vontade do Executivo deve ser simplesmente acatada pelo Legislativo. É absolutamente bizarra essa fala do ministro Dino. Uh, parece quase que uma ameaça. Né? A oposição não pode colocar uh, suas questões para as propostas do governo, porque, nas palavras do ministro Dino, acabarão perdendo hoje, amanhã, eh, as pessoas que são defensoras do faroeste digital. Não me parece ser parte da discussão hoje a manutenção de um faroeste digital, de um ambiente onde não há normas algumas. Não é verdade. O governo mente... O governo exagera, o ministro ameaça, o ministro, inclusive, deslegitima um papel fundamental do parlamento ao fazer esse tipo de declaração. É absolutamente lamentável que a gente veja o ministro da Justiça, na defesa de um ponto de vista de governo, cometer tantas falhas como o Dino faz nesse discurso. Olha só, Abissole, quero colocar você nessa seara, porque o senhor Flávio Dino de Castro e Costa, ele... Ele tem uma vida política a ser respeitada, tendo em vista que ele foi o grande nome no Maranhão, desbancando ali a família Sarney, que é uma família muito forte e tradicional naquele território, naquela região do Brasil. É, estudado, gabaritado, extremamente inteligente. Eu não consigo entender... Eu vou lá... Vou ser mais profundo, vou ser um pouco mais raso para quem está nos assistindo, para entender, eu vou tentar explicar como eu estou pensando, tá bom? Eu não consigo entender que um cara tão gabaritado, uma pessoa letrada, gabaritada, consegue vir a público e consegue ter essas falas. Parece que ele é tão raso nas suas declarações quanto a piscina que a minha filha faz natação lá na, no clube que ela frequenta. É, Rodolfo, o Flávio Dino, concordo com você, é uma pessoa que tem todas essas qualidades e essa capacidade que você disse. Sempre achei ele extremamente é, culto e bem formado. Foi juiz federal, inclusive, uma pessoa que passou pelo, é, pela carreira de juiz. Mas é isso, a gente não pode esquecer, assim como eu falei do Orlando Silva, um dos outros grandes expoentes do PCdoB no Brasil foi o senhor Flávio Dino, inclusive como governador do Maranhão. Ou seja, é alguém que aprende a lutar pelos objetivos comuns de um partido, de uma causa... E o que, que o Flávio Dino faz a gente percebe? Independente, para além do seu conhecimento jurídico, técnico e essa bagagem toda que a gente sabe que ele tem, ele tem uma missão para cumprir e uma missão para entregar ao governo. Então, antes mesmo das suas próprias convicções antes mesmo do seu próprio conteúdo jurídico, que é sabedor, ele tem uma missão para cumprir com o governo. E qual é essa missão? Proteger aqueles que lhe confiaram essa, esse cargo, mais notadamente o presidente da República, e aproveitar o momento para construir um discurso, uma narrativa, que seja interessante ao governo para regular e dominar algumas coisas. Me parece que alguém que por tantos anos esteve também no PCdoB tem ideias comunistas. E quando a gente olha para o comunismo, o que é o comunismo, como a gente vê na China, se não o controle das redes sociais, das mídias? Então, essas ideias estão dentro dele, também não estão dissociadas do histórico. Então, não é porque ele tem todo esse conteúdo de informação que a gente falou que, no fundo na sua alma, na sua forma de pensar política, não tem ali também uma intenção do Estado controlar algumas áreas e me parece que nesse caso a intenção hoje é sim o seu Flávio Dino, usando de todo o seu conhecimento, ajudar o Estado a achar um caminho para controlar as mídias e as redes sociais. O Negão, perfeito, Bissolio, Magno aqui, é, a mesa tá boa demais porque eu tô aprendendo ainda sobre essas visões do que o Dino tá falando principalmente sobre a briga com essas, com essas, com essas companhias gigantes, porque nós não víamos até pouco Tempo atrás, o um negócio assim: o combate contra a fake news ela é feito em todo lugar. No norte, no leste, no oeste, fora do Brasil, em uhum. todos os lugares. Na Europa, gente. Pega o modelo dos Estados Unidos, por exemplo. Pega o modelo dos Estados Unidos, por exemplo, que, que briga, que luta diariamente contra as fake news de uma forma organizada. Não existe uma lei da censura lá. Tem vista, quem já assistiu? Vocês já assistiram o filme do Air Jordan, por exemplo? Então... Cara, assistem o um filme do Ed Jordan Tô aqui em momento cultural Pra <risos> falar pra vocês em casa assistir Porque é uma marca falando mal da outra Pra ter um grande atleta Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Nenhuma marca processou a outra Nenhuma marca falou que era fake news ou não é fake news Simplesmente deixou lá Deixa eles, cada um é responsável por aquilo que fala Já pensou você ser censurado lá no seu canal? Como eu já fui no meu, uhum. no meu Eu já fui censurado no meu oh, podcast não, me permite uma comparação da claro, linha do claro. que você tá dizendo Hoje tá sendo desbancado, estão sendo desbancados muitos estudos que ao longo da história a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia fez para nos levar a crer que determinada coisa era favorável ou positiva porque na verdade estavam comprando estudos de cientistas. O que eu quero dizer com isso? Hábitos alimentares estão mudando em relação a isso. Hábitos de consumo de medicamentos estão mudando em relação a isso. E isso é muito pior do que fake news. Isso é enganar em duas áreas essenciais, que é alimentação e medicamento. Exatamente. E aí isso ninguém discute. Essa intervenção na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, que são coisas muito mais essenciais para a vida humana do que a própria rede social, isso não se discute. E aí, de repente, a rede social vira vilã. Vira vilã por quê? Porque impediu que um método tradicional de acesso às mídias e à comunicação deixasse de existir e passou-se a ter um método muito mais aberto. Que como quem está no governo não aprendeu a usar da melhor forma para se manter no governo, é melhor tirar esse método porque vai possibilitar que quem saiu agora possa voltar amanhã. Exatamente, legal. Não, não, eu acho que essa lei da fake news uhum. é muito mais, para pegar o que eles falaram aqui, mais para controlar a uma, uma oposição do que de verdade disseminar uma mentira. Porque eles têm medo talvez da verdade. Na verdade, impedir a disseminação. O que eu vejo que o, que o Flávio Dino fez nesse discurso dele foi realmente dizer que... Para que essa PL das fake news? Ele, tá, ele mesmo está dizendo que tem outras formas de, de, de uhum. controlar as redes sociais, que o próprio judiciário vai intervir e já está fazendo há muito tempo. Entendeu? Vídeo Telegram, que caiu semana passada. E você pode ver também quantos perfis já não caíram. E foi bem rápido, não teve nem muita discussão. Mandou cair o perfil de fulano, caiu. Mandou cair o perfil de ciclano, caiu. Não só aqui, como nos Estados Unidos também. Trump é um ótimo exemplo disso. O que eu vejo hoje é a mesma prioridade, é dá pra gente fazer um paralelo com os CACs. Flávio Dino também está indo para cima dos CACs certo? De, eh, em algum ponto ele pode ter razão? Pode, claro que pode, porque é fácil pegar um CAC. Ele deixou o endereço da casa dele, ele deixou o RG dele, ele deixou toda a documentação dele, mas se eu for sair agora da Jovem Pan, certo? E esperar o Uber aqui, como o Rodolfo já esperou comigo. Muito tempo. Passar, vou... passar dois malucos numa <risos> ah. moto, um descer pra me assaltar. Qual a probabilidade de um deles ser CAC? Você entendeu? Quando, quando você vê esse, esse novo cangaço que para uma cidade inteira, uma cidade inteira, qual a probabilidade de um desses assaltantes ser cac? Quando você vê um morro no Rio de Janeiro, ou um bairro aqui em São Paulo, ou no Nordeste, como a gente estava vendo no começo do governo, aquela guerra que estava acontecendo lá, qual a probabilidade daquele povo que estava um atirando no outro ser cac? Entendeu? Então, eu acho que as prioridades estão erradas. É como eu falei no bloco passado. A prioridade não é ir atrás do cara que chega e digita lá. Negão, seu macaco, seu isso, seu aquilo. Não, a prioridade não é esse cara. E eu tenho a prova, eu tenho a prova que o cara escreveu. Eu não, eu posso ir na polícia? Posso? A polícia vai dizer assim pra mim, cara, eu não posso fazer nada, porque se eu for lá na Big Tech, ela não vai me liberar o, o quem é esse cara. O e IP. A, O IP desse cara. E a Big Tech sabe... Eu tenho uma prova na mão dizendo que tem um crime acontecendo ali. Você tá vendo o pessoal ir atrás disso? Não. A intenção é justamente calar aqueles que já dão a cara, como os CACs. Você entendeu? É, ao invés de ir e realmente em quem tá fazendo, quem tá nesses fóruns hoje fazendo. Por isso que eu não achei tão errado, achei errado entre aspas, porque assim, tirar o Telegram, você não tá ferrando só o cara que faz aqueles grupos, mas toda uma nação que trabalha com o Telegram. Então a multa, por exemplo, não tá errada, tirar já estaria errado. Seria mais ou menos a mesma tem, coisa. Mas tem então, a gente eu tenho informação sobre isso que você falou antes de passar a palavra para o Diego aqui. É, o que, que acontece? Isso já acontece no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Eu falei isso nessa semana aqui no Linha de Frente e torno a dizer: a polícia de São Paulo, a polícia civil de São Paulo, ela faz um trabalho sensacional contra os pedófilos, esses vagabundos. E o que, que eles fazem? Por uma ordem judicial, eles conseguem rastrear o IP, a empresa é obrigada a fornecer o IP do Instagram, do Facebook, para a polícia civil rastrear e prender esses vagabundos. Uhum. Só que para você ter isso a todo, por exemplo, você se, tá for ofendido, um se você for ofendido. Se você for ofendido, por exemplo, num crime racial, e você vai lá na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Ele precisa, a polícia, para investigar quem foi essa pessoa, até tá disseminando esse ódio contra você, ela precisa de uma ordem judicial emitida por um juiz, e fala assim, olha, agora você manda lá pro Google e faz eles quebrarem o um IP lá do Facebook, vão ver quem é esse cara. Só que isso não acontece, Que se todo mundo sair pedindo, fazendo pedido desse pro juiz, o juiz vai trabalhar só para isso. Porque a, a, a internet é terra de ninguém. Olha, nós estamos aqui agora. Você acha que todo mundo que está assistindo pelo YouTube agora está gostando da nossa mesa? Os carecas aqui prevaleceram hoje, só para deixar claro. Aqui. Bota de caras é, é, Obrigado, é, é, dois. Obrigado, é, obrigado, é, obrigado é, tá aqui hoje, meu parceiro. uma votação. Vamos abrir uma votação. O que eu quero dizer com isso? Que o problema é muito maior do que a gente está pensando. E essa é a pergunta para você, meu amigo Diego. É uma pergunta... É uma, é uma questão muito maior, porque ele que trabalha com a internet, por exemplo, ele já tem um jogo de cintura para lidar com isso. E quem não tem? E é. quem é que posta uma foto lá, por exemplo, uma criança, um adolescente posta uma foto lá, aí vem um, um comentário ofensivo. Ah, seu feio. Ah, seu dente de não sei o quê. Como que, que, como que lidar com isso? Rodolfo, é, lidar com isso nós podemos lidar com a legislação que nós já temos. Eu disse isso aqui na semana passada. Nós temos o marco civil da internet, nós temos, a LGBT, nós LGBT. temos o LGPD, o Código Penal, o Código Civil, a própria Constituição. Esse arcabouço legal já dá conta de regular todas essas relações. Esse PL, que graças a Deus foi rejeitado essa semana, eu vou, eu vou dizer o que ele faz de uma forma bem didática, que se você não entendeu ele até agora, agora você vai entender Imagina você tentar responsabilizar a Tramontina por todas as mortes com faca que aconteceram no país. É isso, a empresa não tem nada a ver com o que acontece, quem faz são as pessoas. E como o Negão falou aqui, ninguém nesse projeto de lei está preocupado em, por exemplo, resolver o problema do anonimato nas redes sociais. Não, não foi essa a, a, a intenção. Existe ali uma clara... O problema dessa lei não é bem o que está sendo dito, ali, é o que não está sendo dito. Uhum. Justamente porque abre uma lacuna para que o governo institua um órgão censurador. E isso não pode acontecer. Você disse aqui, agora, o Rodolfo, o procedimento da Polícia Civil. Você, depois que acontece alguma coisa, você pega a documentação, leva para uma delegacia, isso vai para um juiz, o juiz vai determinar que, que a empresa é, forneça as informações sobre a pessoa. E quando algo acontece na internet, teria que ser da mesma forma. Acontecer um fato na internet, leva isso a conhecimento das autoridades e as autoridades vão adotar a, as condutas competentes para quebra de sigilo, enfim. E aí sim, poderia vir uma lei que resolvesse o problema do anonimato. Mas não da forma que está sendo feita, é que primeiro você derruba o conteúdo. Primeiro você censura a pessoa, para depois perguntar o que está acontecendo. Isso está completamente errado. E nesse contexto, evidentemente, o ministro Flávio Dino fez uma fake news ali com a fala dele. E deixou um recado muito claro para você que é deputado, para você que é senador. Olha, fica aí na Câmara, no Senado, brincando de legislar. Uhum. Porque tudo que você fizer aí, se não me agradar, eu vou acionar os meus amigos lá do judiciário e eles vão dar uma canetada para derrubar. O, o marco civil da internet mesmo, que é o artigo 19, que tá, cuja constitucionalidade está sendo discutida, está em vigor desde 2014. Foi aprovado no governo Dilma. E só agora, porque é, coincidentemente uma lei que trata disso foi reprovada pelo Congresso Nacional, isso vem a ser discutido lá no Supremo Tribunal Federal. Então é até curioso que isso só agora torne-se assim, uma, uma discussão lá no STF. É muito oportuno que isso seja discutido agora. Perfeito. Ó, oh, já que o Flávio Dino, ele é tão cristão e ele gosta de falar, né, das coisas de Deus, deixa eu fazer uma, uma levantar uma questão aqui, até para você que tá assistindo em casa. Eu gostei muito do exemplo da Tramontina aqui, dito por você, Diego, que me trouxe uma outra aqui. É, Caim foi morto por Abel com uma pedrada, com uma rocha, certo? Quem é que foi, de fato, condenado? A pedra ou Caim? É, fica essa reflexão. Bom, após reunião de líderes realizada na Câmara, foram definidos os nomes dos deputados federal Ricardo Salles, do PL, e do tenente-coronel Zuco, Aliás, o Zuco do Republicanos, ele tá... O pessoal do Republicanos tá sentando o dedo lá na votação, né? Eu tô ligado nisso, hein? Para as vagas de relator e presidente, respectivamente, da CPI do MST. Os outros parlamentares, para integrar o colegiado, devem ser oficializados daqui duas semanas pelo presidente da casa. Arthur Lira, que está onde? Nos Estados Unidos. E que só deve voltar a presidir a sessão no dia 16 de maio. Ô, Negão, fala aí, vai, cara. Vou deixar... Vai ser bom, hein? Vou você falar, Negão. Pode preparar falar... a pipoca aí, pode preparar o seu refrigerante favorito aí, porque o Ricardo Salles, junto com o Coronel Zuko, vai ser um pé no peito aí do pessoal do MST, pé no peito do pessoal anti-horário. É capaz até, eu vou falar pra você uma coisa aqui, é capaz dessa CPI aqui engolir a CPI do dia 8 de maio, que vão acontecer quase que simultaneamente ali, Ainda falta eles decidirem como que vai ser. Mas é o seguinte, o Ricardo Salles é faca na caveira, certo? E o pessoal do MST aí já deve estar ligando desesperado pro Arthur Lira aí pra ver se consegue barrar ou consegue fazer alguma coisa, colocar outra pessoa aí pra que eles possam, no mínimo, conter os danos. Porque só do, do Ricardo Salles estar tá lá já significa que eles vão sair machucados dessa história, hein? Magno, uh, para pra pensar comigo aqui, meu amigo, careca como eu. <risos> Nós lemos aqui que... Aquele cara que foi ministro dos esportes aqui, ele é o grande relator né dessa, dessa besteira que estão querendo cobrir aqui, né, cara? Porque tudo é pra tirar o foco do 8 de janeiro. Hum. Não sei se você percebeu isso. Só que agora, cara, eles colocaram os dois caras brabos, um pra ser relator e o outro pra presidiar a CPI do MST, a gente vai Será ter. que eles pensaram bem para fazer isso? A gente vai ter um espetáculo aí bastante interessante para assistir. Não <risos> é parável, talvez, até aquelas àquela, sessões <risos> da CPI da pandemia, em que é... a, a audiência da TV Câmara e do Senado explodiam, todo mundo acompanhava. Acho que a gente vai ter uma CPI bastante uh, visada e que é importante. É importante que a sociedade possa discutir uh, temas relevantes e que aconteça no parlamento essa discussão. E pela primeira vez a gente está vendo um governo do PT que toma posse com um parlamento uh, não disposto ou menos disposto a colaborar com a pauta do executivo. Então, nós temos nomes lá dispostos a averiguar questões de organizações como o MST, nós temos lá... É, agora, na própria CPI do 8 de janeiro, que parecia ser uma questão de só um lado, gostaria de averiguar, agora todo mundo quer, quer CPI, é uma oportunidade para a sociedade brasileira, que vem se acostumando a acompanhar a política para saber melhor o que realmente se passa. Eu acho que CPI é sempre bem-vinda, os governos tendem a não gostar, eu gosto de CPI. Porque tem muita coisa, a CPI tem poderes de investigação muito muito é uma transparência. Grande. Sim, é mas o governo não a transparência, gosta CPI. Tu não, como é que é o, o, o dito é, CPI sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, Exatamente. todo mundo morre de medo, mas pra gente, começou com a CPI dos Correios. Exato, começou é. com a CPI dos Correios e olha o que levou, né? Então é por isso que os governos temem. Governo achou, por exemplo, no, no, na época do Mensalão, vamos averiguar essa essa denúncia aqui de um esquema no correio, numa estatal lá e acabou levando a, culpa, a cúpula inteira do PT pra cadeia. Então, é uma oportunidade de nós, que no final das contas acabamos por pagar a conta desses escândalos todos, sabermos um pouquinho do que se trata por ali. É claro que a gente leva junto o show. O show vai ter, vai ter gente gritando, vai ter um espetáculo uh, televisivo bastante interessante. Mas também, se a gente tiver acesso a um pouquinho de informação, acho que já terá valido a pena. Olha, essa CPI vai esclarecer. Eu acho, eu fiz uma brincadeira com ele aqui, né, querendo dizer sobre o Orlando Silva, que é o grande relator hoje da fake news, e Por isso que eu falei aqui, é aquele cara que era ministro lá dos esportes, como ele foi mesmo, né, pediu as, as contas lá em 2011, não aguentou, estava sendo investigado, melhor. Não parar de falar dele. E aí, o <risos> que, que acontece? Colocar agora duas cascas grossas da política nesse sentido, porque eles não são a favor desse, do, do MST, para fazer as investigações ou para trazer a transparência, para isso que uma CPI serve, serve, essas invasões ou o movimento do, do, do, do movimento do Sem Terra. Foi assertivo esses dois. O que, que você acha disso? Com certeza, Rodolfo. Eu acho que é muito interessante, por quê? É, primeiro, que tem uma CPI com mais independência do ponto de vista de apuração. Por que eu digo mais independência? Porque é do 8 de janeiro, em que pese ter conseguido se efetivar, hoje a situação vem manobrando para ter ampla maioria. Os números falam hoje que são dois para um, é, em relação ao governo com a oposição. Então, é uma CPI que me parece que já começa com um futuro... É muito fraco ou incerto e que vai dar em nada, porque você tem relatoria ligada ao governo, você tem presidente ligado ao governo, nada do 8 de janeiro. Em compensação, na do MST, é onde você tem a oposição com o seu protagonismo. Ricardo Salles, Coronel Zucco, outros membros ali que vão ajudar a fazer um trabalho, que é um pouco aquele trabalho que a gente viu na CPI da Covid, sendo feita pela bancada de oposição ao governo Jair Bolsonaro naquele momento, que pode ser protagonizar agora. Para o Salles, ganha de toda forma. Uma pessoa extremamente inteligente, competente no que está fazendo, sabe onde quer chegar, sabe onde estão os problemas ligados ao MST, é pré-candidato a prefeito de São Paulo e certamente vai utilizar disso para ter um protagonismo para a disputa aqui no município de São Paulo. E sabe o que vai buscar. O Zulco também, com a sua competência, a sua qualidade, vai buscar ali toda a sua bagagem que tem eh, na área militar para ter uma disciplina e uma regularidade na apuração disso. E aonde vai se chegar e aí, que me parece que é o interessante dessa CPI? Porque a apuração dos crimes do MST, elas já podem ser feitas com base na atual legislação. Basta os Estados terem o seu, a sua polícia, o Judiciário, o Ministério Público atuando, já é possível punir o MST pelos seus excessos, pelos seus abusos e pelas invasões ilegais. Aliás, todas elas são ilegais. Agora, a CPI vai buscar algo mais profundo do que isso. E é aí que tem a atenção para a CPI. A CPI vai buscar qual é a ligação desses movimentos com os governos de Estado nos estados em que são mais lenientes com o movimento. Por exemplo, Bahia. Qual a ligação, por exemplo, Bahia, qual Sim. a ligação do MST efetivamente com o governo federal e com o PT e com o presidente Lula? Então, a CPI vai dar um viés jurídico-político. Não só buscar uma apuração dos crimes praticados pelo movimento do, do, é, do Sem Terra, do Trabalho e Crime Pavinato, fala do movimento MST, movimento dos, sei lá se é trabalhadores que a gente pode dizer aquilo, é, Sem Terra, é, com os governos, com os políticos. E aí está o X da questão. Esse é o grande ponto da CPI que eu tenho certeza que Zuko e Salles saberão buscar. Qual é a relação dos governadores e do presidente da república com esse movimento? E por que agora com o novo presidente eles voltaram a pôr as asinhas de fora e a voltaram a fazer invasões como faziam no passado? Diego, é, o que o Bissoli, ele é muito letrado, ele é muito, muito. fino, cara, ele, ele fala baixo. Lord Bissoli. Ele é Lord Bissoli. <risos> <risos> Lord Bissoli, o pericote, a gente sabe. Mas... O é, que vai trazer? Eu coloquei aqui, o viés jurídico e político. O grande show, como o Magno disse, é o grande Exato. show, foca na caveira, como o Negão disse. Não tem como. A gente sabe que o Partido do, dos Trabalhadores, o PT, é a favor do MST. Eles são juntos. Gleisi Hoffmann, semana passada, publicou um, um artigo sobre eles, uma notícia no Twitter, tuitou sobre o MST. Vai vir as Claras o quê? O que faz vir vinhas claras? Enquanto isso. O 8 de janeiro vai ficando pulado, porque o 8 de janeiro foi extremamente atacado pelo governo da esquerda, falando que a culpa era do governo de direita, que era um monte de infratores, malucos, terroristas e tudo mais. Quando pediram uma CPMI, o que, que aconteceu? Ah, não, não precisa, não vamos fazer nada, a gente não precisa da CPI. Precisa sim, claro que precisa. Se tem aqui um marco nacional do 8 de janeiro, que, meu, vai entrar para os livros de história aquilo, pode ter certeza disso. Foi notícia nos quatro cantos do mundo. Não precisa de uma CPI? Não precisava naquela ocasião de uma CPI na vista do nosso executivo? O MST está precisando de uma CPI faz muito tempo. Faz muito tempo, mas. O que uma CPMI do 8 de janeiro vai mostrar, talvez seja tão semelhante quanto uma CPMI do MST, você não acha, Diego? Rodolfo, você foi preciso. Eu ah, acho obrigado, meu a... <risos> Eu acho que a CPI do MST ela vai ter praticamente a mesma dinâmica da CPMI dos atos do 8 de janeiro, que é a seguinte, nós vamos ter um lado querendo apurar os fatos e querendo ligar o, os manifestantes, no caso do 8 de janeiro, ligar o, ali o... Eu não vou chamar de terroristas, porque não são terroristas, são famílias cooptadas por lideranças de esquerda que fazem parte do MST, é, tentando ligar essas pessoas também à liderança de esquerda. E de outro lado, nós vamos ter a esquerda fazendo bagunça, tumultuando o debate. Então, essas CPIs terão essa dinâmica muito semelhante. Eu quero só fazer um contraponto aqui ao que o Bissoli disse, porque duas coisas boas que ele colocou, duas coisas que ele colocou como coisas boas, eu vejo como dois pontos negativos em relação ao nome do Ricardo Salles. É claro que olhando o nome, pô, é um nome de direito, é um cara. Você está sendo contra o que ele falou? Tá não, não, é, não, é que eu, não é que eu sou contra. Eu Mel, eu... por favor, Mel, minha diretora, põe na tela aí pra dividir a câmera. Por favor. <risos> É isso, aqui você Mas, já sabe, convergiu, é, é dividiu. Isso, é, é, Comigo não, eu, eu concordo com você aqui, não sei você que você Põe o bisole, o pericote. Tá lá. não, não é que eu discordo <risos> completamente. Aí, agora sim, vamos lá. É, é, uma questão, é uma questão da visão em relação a alguns fatos. É, o fato de o Ricardo Salles ter sido ministro do meio ambiente e o fato dele ser pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, eu acho que isso abre... Um flanco muito grande para que essa esquerda que vai tentar tumultuar o debate tente descredibilizar a, a, C, a CPI. Primeiro dizendo que os Salles seriam um possíveis, estaria utilizando a CPI e todo o apelo midiático que ela tem, justamente para impulsionar a sua pré-campanha. E de outro lado, o fato dele ter sido ministro e uma C... ministro do meio ambiente, uma CPI que vai apurar MST, reforma agrária, enfim, são pautas que estão ali um pouco um pouco próximas, podem também se utilizar desse fato para criticar a atuação do Sales enquanto Desculpa, Diego, vou fazer o contraponto aqui. Não, não, é isso que eu preciso. Quem vai conduzir uma coisa séria como essa tem que ter a capacidade para isso. Quem que a gente ia colocar, uma radical como a Carla Zambelli, por exemplo, que é discordo. puxar uma arma no meio do plenário para ameaçar não, quem quer que seja, mas... não dá. Quando conduz algo sério como isso, tem que ter conhecimento. O Ricardo Salles tem conhecimento no assunto, tem, tem interlocução com o agro, sabe é, tecnicamente aonde buscar cada ponto e tem competência técnica para buscar isso. Empreende os mas interesses digo, políticos que você traz, um. mas para além dos interesses políticos que podem ser questionados, tem a capacidade dele conseguir pôr o dedo na ferida, chegar onde precisa. E mais do que qualquer nome de repercussão, precisa de alguém que saiba chegar onde tem que chegar. E ele sabe onde e tem que eu chegar. E quero, aí eu quero abordar outro ponto também. Eu teria preferência por ter na presidência dessa CPI alguém ligado à área do direito. Porque a CPI ela funciona como um instrumento, um instrumento jurídico e um conhecimento profundo em direito nessa atuação certamente faria com que o presidente, com que o relator pudesse usar todas as ferramentas das quais a CPI dispõe de novo. Eu não estou descredibilizando o Salles só por ser o Salles, também discordaria se fosse um nome mais ligado à ala radical do bolsonarismo, como você colocou a Carla Zambelli, mas eu acho que teriam nomes que seriam um pouco mais favoráveis a essa relação em relação a, a esses flancos que o Salles deixa aberto, tanto a pré-candidatura quanto o fato de ter sido ministro do meio ambiente e ter algumas críticas posso, aí posso em relação à atuação um... dele enquanto ministro. Posso colocar um ponto aí também que vocês estão claro, esquecendo? É trocar o Salles será é, candidato também à prefeitura aqui de São Paulo, mas tem um outro nome que vai concorrer com ele, que é Guilherme Boulos, líder do MTST. Ou seja, muito provavelmente vem, porque é uma, é uma CPI, que vai desgastar o governo. É uma CPI onde o Ricardo Salles vai sambar em cima do MST. Eu acredito que isso vai ajudar e muito ele, entendeu? E provavelmente Guilherme Boulos possa entrar ali no meio, possa se colocar ali nessa CPI também para poder é. fazer esse contraponto, porque ele também sabe debater e dentro do pessoal da esquerda é, o Boulos é quem mais entende do que rola dentro do MST. Eu acho que olha, ele viria de, ali para fazer... Olha é só, é você... Vai, vai você trouxe aqui uma... Um, um, olha, você tirou da cartola essa sua visão. Porque vai. de fato vai ser uma guerra. Porque nós temos Ricardo Salles, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, hum. e nós temos o momento maior nome, até então, aqui, segundo as pesquisas, que é o Boulos. Um muito a favor do MST e um que está indo na direção contrária. Olha só, o ringue vai ser bom. Mas já que a gente está falando aqui de CP de CPI e toda essa loucura né, da política, olha só, a tática de Randolfo Rodrigues para ampliar a base governista na CPI do 8 de janeiro deu certo. Em decisão publicada no diário do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou questões de ordem do líder da oposição, Rogério Marinho, pedindo por uma... Pedido por uma vaga para o grupo da oposição. E normalmente, quando tem alguém pedindo uma vaga para o grupo da oposição, é negócio para se investigar. A CPMI terá 32 integrantes, sendo 16 do Senado e 16 da Câmara. Randolph ampliou a maioria governista de 11 para 12 das 16 vagas do Senado. Marinho protestou alegando que Randolfe mudou de bloco para... Olha só, cara, mudou de bloco para parlamentar, tarde demais, mas Pacheco não aceitou o argumento. É óbvio que ele não ia aceitar o argumento, O Magno. Você acha que ele ia aceitar o argumento, principalmente na posição que ele está? Bem, poderia, as coisas vão e voltam, né? A gente acha muito difícil botar no lugar onde está o Pacheco. O Pacheco é um político muito habilidoso, Uh, passou boa parte do seu primeiro mandato junto com o governo de Jair Bolsonaro, inclusive muitas pessoas esquecem na época da pandemia na CPI da pandemia o pessoal precisou entrar na justiça para que a CPI fosse instalada. Então é uma posição de amigo do governo, não importa qual seja. O governo. E essas mobilizações, essas manifestações. É um jogo político, né? É um de jogo verdade, político, é? mas é um, é um jogo político mesmo. E a gente tem que perder uh, o pudor de chamar de jogo político o que é jogo político. O que se faz ali. São negociações, são é. negociações, inclusive que permeiam um entendimento a respeito dos blocos, do tamanho dos blocos, quem deve entrar, quantas vagas deve. tem na CPMI para cada um. Isso tudo é objeto de negociação. E as linhas, em geral, não são tão pretas ou tão pouco brancas. Randolph está no seu papel de tentar aumentar a presença governista. É um resultado muito bom para o governo no Senado ter tantas vagas assim tentando fazer com que o escopo da CPMI fique focado no lado em que o governo prefere. O governo certamente não deseja discutir questões que apareceram mais recentemente, por exemplo, de falhas na segurança que permitiram que manifestantes fossem para lá, confraternizar com membros da segurança do Palácio do Planalto. Desejam focar na questão dos acampamentos, nas questões da depredação, de novo, Retornando ao ponto das comissões parlamentares de inquérito. O que a gente precisa é de transparência. Vamos levar o show de bônus. Certamente, tanto na CPI da, do MST quanto na CPMI do 8 de janeiro, nós levaremos de bônus shows bastante uh, chamativos. No Sim. entanto, o que interessa a nós, o que interessa à sociedade brasileira é entender o que aconteceu. Se não ter uma foto completa dos acontecimentos, pelo menos ter um pouco mais de visão a respeito da verdade desses eventos. E vale lembrar, é, foram eventos muito graves. Como você falou, Rodolfo, vão estar nos livros de história e é possível... Que a gente consiga, por meio da investigação parlamentar, puxar um fio ali para entender um pouco melhor o que de fato aconteceu. Exatamente. No Olha só, o Randolph Negão deixou o bloco parlamentar, democracia, que tinha 30 senadores, e entrou no bloco parlamentar da resistência democrática, que até então tinham 28 integrantes. Com a mudança, os dois blocos, os maiores da casa, passaram a ter 26 senadores. Com isso, cada um poderá in indicar seis membros da CPMI, sobrando quatro para o bloco opositor. Uhum. Ou seja, entre linhas aqui, cá entre nós, beleza? Tá perdendo força. Lógico que tá perdendo força, porque agora tá na hora de explicar o, o, as novas imagens. As novas imagens foi o que acabou com o governo. Certo? Isso daí quebrou as pernas do governo, porque até então o governo era, era quem liderava a narrativa. O governo não queria fazer CPMI ou CPI, porque, porque desgasta mesmo o governo e dá margem para aquela coisa da, da, da negociar, tá? Dó, vou continuar te ajudando desde que algo a, a, aconteça. Isso, isso vai rolar mesmo, é, a, a, dá para entender, mesmo sendo o, o principal ali alvo, vamos dizer assim, do que aconteceu no dia 8, dá para entender o Lula, quando o Lula não quer que aconteça a CPMI. Mas as novas imagens ali quebrou as pernas do governo, porque ali você vê integrantes do governo em meio ao que estava acontecendo. Muitas dúvidas têm que ser respondidas, e não só algumas. Por exemplo, quem foi que levou todas aquelas pessoas? Quem foi que fechou os olhos para tantos ônibus que estavam indo para um único local, quem são aquelas pessoas que quebraram, quem são aquelas pessoas que chamaram um fotógrafo profissional para entrar lá dentro, por que tinha um ministro lá dentro no dia, entendeu? Por que estava todo mundo agindo com, com, quase com conformidade com o que estava acontecendo? Então, o, o, agora que a, o que a CPI vai mostrar agora, e é isso que a gente espera que ela mostre, é não só quem financiou, quem será o culpado e o quanto o governo tem de culpa nesse cartório. Que, para mim, isso é até o mais importante, já que até então o governo estava saindo só como vítima dessa situação. O é importante, falar rapidinho, só do jogo claro. político. Após as eleições, muito se falou como a oposição tinha tido um grande resultado na, na eleição parlamentar, como a oposição teria uma representação no parlamento é, muito forte. E vale ver aqui a lista do Senado hoje, o tamanho da bancada do governo, o quanto o governo já conseguiu operar no Senado, em que pese as derrotas significativas que teve nessa semana na Câmara, o quanto o governo conseguiu operar ali junto aos senadores para construir a sua base de uma forma bastante significativa. Exatamente, e na Câmara a maior parte da comissão será integrada por parlamentares do super bloco de Arthur Lira. A indicação dos integrantes será feita pelo deputado Felipe Carreiras é, líder, né, ele, ele que é o grande líder do bloco, e a tendência é que os indicados tenham perfil independente ou governista Deixando a oposição minoritária. Eu vou dar um minuto para o Diego e um minuto para o Bissoli, tá bom? Sou um minuto começando agora, Diego. Bom, é, isso é uma notícia muito desanimadora para nós que estávamos na expectativa de que a CPMI explicasse as imagens, de que explicasse é, por que que Flávio Dino tomou conhecimento, é, foi cientificado tanto pela BIM quanto pela Polícia Federal, de que haveria um golpe, de uma tentativa de golpe de Estado com depredação dos prédios públicos e mesmo assim não fez nada. Nós esperávamos muito essas respostas, mas com essa composição é, nós já podemos esperar que essa CPMI pouco vai investigar a, a ligação de membros do atual governo com os atos do Rio de Janeiro e provavelmente vai focar em tentar desgastar mais ainda da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Bissoli. Rodolfo, não precisa ser muito bom em matemática para perceber o seguinte: já foi a CPI do 8 de janeiro, a CPI do dia 8 de janeiro. É só olhar os números que a gente apresentou aqui hoje. Exatamente. Eu falava no tá na roda de dois domingos atrás, pro deputado Bibo Nunes, que estava aqui com bravata, que agora a CPI eu falei, deputado, deixa eu fazer uma pergunta muito objetiva. Porque a esquerda já percebeu que é inevitável a CPMI e mudou a sua estratégia para ganhar dentro da CPMI. O que a direita tem feito para mudar de estratégia e ganhar nessa? Não, é porque nós temos maioria. Ou seja, nós temos que parar de fechar os olhos e passar pano para a falta de estratégia da direita. Os deputados e senadores de direita hoje não têm estratégia nenhuma na CPMI do dia 8 de janeiro. E vão deixar você aí em casa criando uma expectativa e não vão entregar nada, sabe por quê? Porque estão de olhos fechados vendo a esquerda fazer tudo que está fazendo para tomar posse dessa CPMI, não convocar um membro do governo, um membro ligado ao Ministério da Justiça ou da Presidência da República e convocar membros do governo passado. Quem não acordar e não mudar essa estratégia para ontem da bancada de oposição, vai permitir que a CPMI, que era para ter sido colocada para investigar o governo, investigue o ex-governo, na verdade. Bora lá, Bom, a Polícia Federal enviou peritos da corporação à Suíça para colher informações que poderão contribuir com o inquérito que apura a pura entrada ilegal de joias sauditas no Brasil. Na Suíça, os peritos da Polícia Federal terão acesso às pessoas que confeccionaram as, as joias e assim farão um laudo técnico com o um real valor dos itens. Aliás, não tem o um valor real dos itens ainda, né? Tudo que foi falado sobre as joias é uma especulação. E é apurado o preço de um relógio de marca suíço. Um... O Bissoli deve conhecer bem esse relógio. Um ele, tem, cinco, ele tem um. Que custa tem, tem aproximadamente cinco. 800 mil reais. Os agentes também vão investigar a valorização do colar brincos e abotoaduras e anel. O caso é apurado em inquérito da Polícia Federal após a última gestão tentar trazer ao Brasil ilegalmente diversas joias dadas ao presidente pelo governo da Arábia Saudita. Embora Bolsonaro negue a Polícia Federal, apura se o último mandato. Mandado teria tentado recuperar as joias, acionando três ministérios: Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores. E se uma Quarta tentativa, um funcionário público teria usado um avião da Força Aérea Brasileira para se deslocar a Guarulhos. Olha aí, cara, eu li com suspense. Como é que é o nome uhum. daquele cara lá? O Gil Gomes. Gil Gomes. Ele é quase um, um Gil Gomes aqui, negão. Bom, o que queria... será que se espera lá de, da, da Suíça em relação eu queria... a isso? Eu queria até tirar uma dúvida aqui com os meus colegas de bancada, certo? Porque eu penso assim, as joias estão no Brasil, certo? Podiam serem levadas para um avaliador. Mas a gente tem um negócio que foi inventado, chamado telefone, que também ajudaria <risos> bastante nisso. Ou a gente também pode usar, entendeu, aqui uma chamada de vídeo, conversando em inglês é com o pessoal. Aí, lá. É um é, negócio não, novo, não, uma não, tecnologia não, nova, chamada chamada de vídeo, onde a gente também poderia conversar com o pessoal lá da Suíça. E aí você... é, é brincadeira esse tipo de, de, de coisa, entendeu? E mandar o pessoal pra lá, eu entendo o lado da Polícia Federal, tem que investigar. Mas a Polícia Federal não tá errada em investigar, eu só tô aqui querendo entender esse método, né? De mandar a pessoa ir até lá, se, sei lá, as joias já estão aqui, né? As joias já estão aqui, era só mandar pra um perito que talvez até a própria Federal já tenha. Eu não entendi direito o que, que eles querem de informação além disso. Queria, eles têm que investigar também o seguinte, se essas joias eles eram, eram para Bolsonaro, entendeu? como um presente pessoal, ou se era um presente para o presidente, ou seja, era um presente para o Brasil. E por que está demorando tanto para se resolver isso? É, é, é para continuar essa narrativa, para a gente ter o que falar para o pessoal anti-horário ter o que falar, porque me parece até um pouco, sei lá, parece que a, a Polícia Federal está um pouco devagar num, numa coisa que, para mim, parece até meio simples. Talvez seja um erro meu, talvez dentro da Federal o pessoal pudesse explicar melhor, mas, sei lá, parece tão, tão simples a coisa aqui. Tem filmagem da, da, do, do, do assessor indo lá, entendeu? Você tem, você tem tantos elementos, não sei, me parece até um pouco, sei lá, uma, uma má vontade ou um vamos esticar essa corda Entendeu? Pra gente continuar mastigando esse assunto ao invés de resolver logo. Ô, Diego, Entendeu? o legal tá falando, eu tô rindo aqui, porque tem tanta coisa pra fazer no Brasil. A Polícia Federal tem Tanta, tem tanta tecnologia que o Negão falou do telefone e eu comecei a rir, porque deveria ser um assunto tão simples de ser resolvido, mas não. Os caras estão indo lá para conversar com quem? Pra conversar não, agora eles vão interrogar as pessoas que confeccionaram a joia. Cara, o que, que a gente está vivendo pra aqui? Para saber né? o valor. Ué, Rodolfo, mas... e, e o Negão levantou, eu quero colocar mais uma questão. Qual é a relevância para se apurar uma conduta ilícita do Bolsonaro ou dos membros dos ministérios, ou da Michelle, ou de quem quer que seja, qual o que o valor das joias tem de relevância para o inquérito? É óbvio que são joias valiosas, isso aí, olhando para elas, você já consegue constatar. Mas para apurar essas condutas, enfim, o eventual tráfico de influência, é, ou qualquer ilícito que seja, o ilícito administrativo de não declarar essas joias lá no aeroporto, é, ou até mesmo a apropriação por parte do presidente de patrimônio que seria da presidência da República, qual que seria a relevância de se apurar o valor? É, novamente, Bolsonaro, parece que, a, a princípio, parece que devolveu, tudo o que ele recebeu lá da Arábia Saudita, as joias, relógio, enfim. Parece que isso tudo já está em poder do Estado, é, e de fato está, né? Porque senão peritos vão avaliar justamente essas joias. E, mas o que, qual que seria a relevância desse valor? Então, Porque o... até uma caneta, se ele tivesse ganho em troca de alguma coisa, a caneta aqui, ó, simplesinha, ó. Já seria o crime, não seria um crime, já seria Exato. o crime. Você recebeu acho... a caneta em troca de alguma coisa. Eu acho coisa. que o negão aqui também foi incisivo no que ele disse. É, essa perícia pode ser feita de, mo... de uma forma muito menos custosa ao Estado, é claro. A não ser que tenha algum critério, alguma coisa muito específica que demande essa saída da Suíça. Do contrário, os peritos podem realizar essa perícia por aqui, ou então é, pedir informações, oficiar é, um órgão suíço para que forneça essas informações que são necessárias para apuração dos fatos nesse inquérito. É isso, Magno. Eu, eu, eu estava almoçando outro dia com, a, com, com os amigos, Ele fez uma, eles fizeram uma declaração que eu fiquei pensando. Foi falou, enquanto a esquerda está voando no Brasil, a direita está discutindo as joias e dando importância para isso. Falei, Se faz um certo tem gente, sentido? Tem gente, inclusive, defendendo a, o direito do ex-presidente e a ex-primeira-dama manterem sob sua posse as joias que receberam como presente. As regras não são muito difíceis de serem entendidas. Uh, entendidas. É? E por isso eu até concordo com o Diego, com o Negão. Bem, uh, não me parece muito duvidoso que um relógio que custa aproximadamente 800 mil reais já passou em muito do limite Então, pensa, por que, que a gente ainda está discutindo isso? Por que, que a gente ainda está dando importância a uma coisa que, bem, é óbvio, é muito óbvio, é muito óbvio que... As joias não deveriam estar na, na posse do casal presidencial, que deveria devolver as joias, as joias foram devolvidas. Vamos investigar o tráfico de influência. Vamos investigar uma questão muito brasileira nisso, Sim. que é o ponto de, se foi utilizado por parte do presidente da República, do então presidente da República, ou do seu staff, a estrutura do Estado para que se resolvesse um, um problema pessoal do presidente. Um problema pessoal do presidente e de sua esposa, que tinham presentes que foram retidos uh, pela fiscalização brasileira. Aí sim, acho que tem o interesse contínuo do Estado brasileiro. Se houve interferência por parte da estrutura de ministérios, Ministério da Economia, das Minas e Energias e das Relações Exteriores, e se teria, se inclusive, uh, utilizado um funcionário público, utilizado do, do avião da FAB, para vir resolver um, um problema de um presente da Primeira Dama e do Presidente da República, aí sim nós temos o um interesse em investigar. Um caso óbvio de patrimonialismo, um caso óbvio da utilização da estrutura do Estado em benefício próprio. Fora isso... É um caso menor, como é um caso menor a questão do, do cartão de vacinação, se o cara se vacinou ou não. A gente tem outras questões para discutir. A gente tem outras questões para discutir no governo que está uh, em, no poder atualmente. A gente tem outras questões ainda mais importantes para discutir do que ficou uh, no governo passado. Exatamente. Me, me parece Imagina. que essa é uma questão e Eles gostam de gente... falar assim, né, Se Você pega o pessoal da oposição. Aqui nós não somos em direita e esquerda, nós somos, de fato, do direito. é. E cremos que todos têm o mesmo direito. Ok? Então gente, é isso. Para a gente discutir esse tipo de coisa, primeiro a gente tem que virar Suécia. Antes de ir, é, ir para a Suécia, a gente tem que virar Suécia. Para daí sim, ah, a gente tem é esse difícil. tipo de preocupação para a na gente, A gente tem uma dificuldade muito grande, e aí até fazendo um apoint com o primeiro tema do programa, a gente tem uma dificuldade muito, muito grande no Brasil de entender as questões sem colocar os personagens ali. Duvido que as pessoas que vibraram com essa declaração do Dino, ameaçando as empresas teriam vibrado com a declaração similar do Anderson Torres, que Exatamente. foi ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. Uhum. E imagino que as pessoas que hoje vibram com a, as questões da apropriação, da suposta apropriação do Jair Bolsonaro e de Michel e das Joias, vibrariam teriam a mesma, ou teriam a mesma reação caso tratássemos de Lula e Janja. Exatamente. A gente tem uma dificuldade de tratar as coisas institucionalmente no Brasil. A gente quer saber quem é que foi. Sabe, me diz primeiro quem é que foi, é, e aí depois, depois eu te digo se está disso. certo ou é, não. É, é, é o modo brasileiro, né? O, o, Lula, é. o Lula, quando saiu da presidência, levou 11 containers do Palácio do Planalto que foram custeados pela OAS. Admitidamente, falou. Eu, eu pedi, pedi favor para a OAS. Vou pedir para quem? Para pobre? Tem que pedir para rico. Exatamente, é. Bissoli. É, mano, eles já levantaram a questão aqui: é o modo operante do Brasil, né? É o modo operante. Não estou dizendo aqui que o Bolsonaro está certo caso esteja provado algo contra ele, tá? Que está errado. Se de fato o cara foi lá, colocou na mochila e entrou no Brasil e isso não foi comprovado, meu amigo, é, tem, tem, tem que investigar, ele não está certo. Mas sabe o que, que eu fico pensando cá com os meus botões? Será que eles querem regularizar essas joias, regularizar ou regulamentar as joias no regularizar, Brasil? Regularizar, Regularizar as joias no Brasil para ficar em posse do atual presidente? Não, acho que não chegariam a esse, essa tamanha ousadia, até porque é um assunto que já ficou polêmico. Ele não sabe, ele pode, pode pegar e falar e assim, ó, oh, é, é, é, é meu, é meu, não é ser eu. O que eu acho é que a gente fica gastando muito... Ele pode, não pode? Não, poder não pode, ele pode fazer isso legalmente. Não, você né? tá entendendo dele, legalmente não. ele não pode fazer, mas que dá vontade de ele fazer, caso ele pegue essas joias, ele vai fazer. O que a gente vê é que a polícia deve fazer o seu trabalho sem ficar propagandeando isso, ou seja, isso é um problema no Brasil. Problema das instituições de investigação, das instituições de julgamento, de acusação. Isso inclui o Ministério Público, inclui o Judiciário, inclui a Polícia Federal. Ficar trazendo a público fases de operação que deveriam só entregar o direito. Qual que é a função da autoridade pública? Investigar, trazer provas, o Ministério Público apurar essas provas, se achar que feriram a lei apresentar a denúncia, e o Judiciário abrir para que a defesa possa se manifestar, e com base na acusação e na defesa, tomar a sua decisão de forma imparcial e com a prova dos autos. Nós estamos falando aqui de uma pessoa foragida, que você sai colocando a cara estampada nos noticiários para todo mundo ajudar e encontrar onde está, ou de um bem que foi subtraído e todo mundo está procurando onde foram escondidas as joias, será que foram derretidas, revendidas, receptadas? E aí faz sentido você publicizar isso para que todos ajudem a resolver aquele crime. Nós estamos falando de crimes aqui essencialmente de apuração técnica, fática, e ficar publicizando isso é querer fazer holofote numa coisa que não tem necessidade. A autoridade pública não tem que buscar holofote. A autoridade pública tem que buscar a troco dos seus altos salários, entregar uma boa investigação, uma boa denúncia, uma boa condenação ou absolvição, a depender do caso concreto, fazendo isso de forma imparcial e nos altos. Chega de autoridade do Judiciário, do Ministério Público da Polícia querer ficar fazendo as coisas debaixo de holofote, que isso não é sua função, é espetacularização de função de Estado. Que, às vezes, até prejudica o próprio resultado da operação. Exatamente. Não complica exatamente, totalmente. Exatamente. Não é que... É, cara, tem, tem outro tipo de comportamento nisso. Uhum. Atrapalha muito. De fato, atrapalha muito. Senhores, alguém que tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto das joias? Ou eu posso falar da Janja já? Ah, entenderam? se não tiver da solução para joias eu estou à disposição é. pra Janja? Janja. posso ficar de depositário posso falar, falar da Janja já já, já. já? já né então ok, olha essa hein. o livro será lançado na semana que vem e vai contar como o protagonismo de Janja está incomodando dirigentes do PT e criando atritos com parlamentares da sigla além de mostrar como foi a atuação da primeira dama no episódio de 8 de janeiro e a sua busca por holofotes. A questão, na, na questão dos atos de Brasília segundo a obra, Jange estava ao lado de Lula quando o presidente falou ao telefone com José Múcio, ministro da Defesa, e reagiu dizendo que a garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, é golpe. Depois, Lula decidiu decretar intervenção na segurança do Distrito Federal. A obra que traça um perfil da primeira-dama, desde quando se filiou ao PT, aos 17 anos de idade, se chama Janja, a militante, que se tornou hum. primeira-dama. Olha que nome, hein, ô Diego? Que nome bem... É um nome forte, realmente. É, muito é um forte. criativo. Eu, eu gostaria de rebatizar esse livro. Eu colocaria Janja, da visita de presídio em 2019, a cama de 42 mil em 2023. É porque, enfim, é uma evolução na carreira que ela deveria dar um curso. E hoje, quando viajam ao lado do presidente Lula, ficam sempre nas melhores acomodações. Quando foram para Portugal, ficaram num hotel de luxo, numa suíte presidencial. Agora estão, estão na Inglaterra, nesse momento, para a coroação do rei Charles também. Estão num dos melhores hotéis que, que, que, que a capital inglesa tem. Enfim, vão ficar... Alugaram todo o... Além da presidencial, todo o hall de um hotel, todo um andar para a equipe, a comitiva do Lula. Então, enfim... São é, o nosso casal imperial brasileiro está passeando aí às custas do contribuinte brasileiro. E que a Janja tem incomodado é, a alta cúpula do PT, isso não é uma coisa que vem de hoje, né? Desde que o Lula foi eleito, ela tem buscado ocupar aí um, um protagonismo que, é, com todo respeito, não cabe a primeira dama. Como, por exemplo, sair em fotos oficiais ao lado do presidente Lula com outros chefes de Estado, que são momentos que tem uma simbologia, o encontro de dois chefes de Estado tem uma simbologia muito forte, ela não deveria estar tá ali como ela colocou no panfleto da viagem do Lula à China, que não foi a viagem do Lula, foi a viagem do Lula e da Janja. Então, nós temos aí praticamente uma socialite que está sendo custeada com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Então, enfim, a Janja realmente merece esse livro, essa obra em homenagem a ela diante de tudo isso, né? Perfeito. Eu vou olhar aqui pro Negão, mas vou dar um elástico aqui, ó. Vou chamar o Magno Negão, vai ficar prudio, que eu sei que vai vir um desabafo aí, aqueles bem típicos da quebrada. Eu eu tenho certeza. Magno, deixa eu trazer um comentário aqui que foi muito pertinente nas fotos. Porque outro dia, passou uma senhora, quando nós estávamos na Dílice Almoçano, e passou uma senhora, falou, ai, Pavinato, eu sou muito sua fã, vem tirar uma foto. Aí, beleza. Aí o Pavinato, muito educadamente, falou, vem Rodolfo, sai na foto. Eu não, Pavinato, sai você ai, na foto do Pavinato, vem Rodolfão. E o Pavinato falou, eu, mandou, eu fui, eu fiz, né? a senhora ficou tão sem graça porque ela não queria que eu saísse na foto ela queria <risos> essa foto com o Pavinato eu falei assim, senhora, posso tirar uma foto só da senhora do Pavinato? ai, claro que sim você é a Janja do Pavinato agora, <risos> agora <risos> você sabe e como e aí, eu sei como se sente os chefes de estado quando a Janja tá na foto, é um absurdo isso eu falei pra senhora, eu falei, senhora fica tranquila fica tranquila, mas eu confesso que eu procurei essa senhora no Instagram até agora há pouco pra saber se ela postou minha foto <risos> pra mandar um abraço pra é ela. Isso. Olha, não foi em vão. <risos> o cara, Exatamente. Brincura, um abraço do Janjo. É, é, então, como que você vê essa questão do livro e desse incômodo que a Janja tem causado? Bom, a gente... O, o Diego falou muito bem sobre as questões dos luxos que a gente proporciona aos Ele começou bem, né, a oratória é. dele. É. Ó, ossado, né né? O, o Brasil tem uma tradição de oferecer é, luxo aos políticos. Os políticos são vistos ou como popstars, né? eles são uma classe diferente, mas principalmente como pessoas de muito sucesso econômico. E não é surpresa que haja um descolamento da classe política para a classe dos meros mortais. Os meros mortais não convivem com os políticos, os políticos não encontram com pessoas na rua e também não encontram com pessoas quando estão trabalhando, porque nós é, criamos um isolamento para os políticos. Os políticos não precisam cruzar com a ralé por aí. Isso se reflete nas, nos seus carros, isso se reflete nas suas comitivas, isso se reflete no número de assessores... Em que Portugal, até... 22 carros blindados Imagina na comitiva. Isso. Olha, recentemente eu estive num evento em que havia um ex-presidente de um país latino-americano presente no evento, e que depois estava hospedado, por acaso, no mesmo hotel que eu estava. E não era um hotel que tinha nada de mais. Ele pegou o mesmo ônibus que eu peguei, andou na mesma calçada que eu andei. Eu estava acompanhado por três amigos e ele não estava acompanhado por ninguém. Então eu estava mais bem protegido do que esse do que homem. Ele, brincadeira. E absolutamente normal. O Brasil garante... Aos políticos privilégios de casta, privilégios que nós normais não temos acesso. E não é surpresa que os políticos acabem por pensar de uma forma diferente que os normais pensam, acabam por agir de forma diferente que os normais agem e acabam por esperar privilégios aos quais nós jamais teríamos acesso. Agora, o que me preocupa sobre a questão da Janja é o protagonismo político. Ninguém votou na Janja. Ninguém deseja ter a Janja opinando sobre políticas públicas. Ninguém votou nela. E é claro que isso... Olha, se a Dilma despertava resistência no PT por não ter tido uma vida uh, orgânica no partido, por ter sido uma egressa do PDT, Imagina a Janja, que apesar de ser filiada ao partido desde muito cedo, desde 17 anos. Entrou, entrou no ônibus agora. Já Exatamente. quer sentar na janelinha. É óbvio que dentro do governo do PT há disputas importantes por espaço e ninguém gostaria de ser uh, passado para trás, entre aspas, né, de ter, ver alguém pegando um atalho e saindo lá na frente. Ou cumprindo ordens né, de alguém Exato. que, de fato, não é um político. Na tomada de decisão. De, um, de uma pessoa que não é uma política com vivência no partido. É Bis, óbvio. Bissoli, todo o sentido que todos trouxeram aqui, né? Por enquanto, o Diego e o, e o Magno. É, você já viu a Janja de perto? Eu já vi a Janja de perto. Que pergunta, hein, Rodolfo? Eu queria <risos> dizer é o seguinte, esse é um trabalho que não é nem contra nem a favor a Janja. Na verdade, a Cissa Guedes e o Guilherme Fiusa, que fazem esse trabalho com ex-primeira-damas há vários hum. anos já no país trouxeram agora o perfil da Janja. E antes que se diga que fizeram isso para persegui lo ou não, o que acontece é que a verdade nua e crua, ou seja, é a Janja como ela é. Alguém que gosta de exposição, alguém que gosta de holofote, alguém que talvez queira aproveitar todas essas viagens do Lula para conhecer o mundo, coisa que não tenha feito antes, para fazer comprinha em loja de grife lá em Portugal, como a gente viu. Isso não é positivo. Por que não é positivo? Porque me parece que o presidente tem se deixado levar por isso. Quando você vê diversos membros do próprio PT criticando e reclamando dessa conduta, são pessoas que conviveram com Lula nos dois primeiros mandatos, em que a primeira-dama era a senhora Marisa Letícia, e que não queria ter esse protagonismo. Estava ali para acompanhar, para apoiar o presidente da República, ajudar no que fosse necessário e não querer um protagonismo de alguém que, sem ser eleito, quer ter esse espaço. Veio exigindo recentemente criação de cargo para ela, o que tem sido negado. O Lula teve vontade de criar o seu entorno que o demoveu ali de criar esse cargo para ela oficialmente, até pra, por alegarem que poderia ser classificado como nepotismo e o judiciário dar uma decisão que ela não poderia ocupar o cargo. Vem querendo ter espaço de discussão em núcleos e reuniões, esse tipo de coisa. Tem muito ministro bravo com a Janja, tem muito deputado bravo com a Janja e tem muito parlamentar do PT bravo com a Janja. Ou seja, ela é uma figura que incomoda na oposição e na situação do partido do presidente. Acho que se o presidente não entender qual é o lugar da primeira-dama no governo dele, uma coisa é o espaço que ela tem na vida pessoal dele, o espaço que ela tem na relação deles. A outra é o espaço que ela não sendo uma figura pública, o espaço que ela não sendo ninguém eleita junto com ele não tem que ter na presidência da República. Se isso não tiver um devido controle, um devido uh, uh, ajuste para cada um no seu lugar, o presidente vai sofrer muito com isso e o país que vai perder ainda mais, porque vai ter um presidente que, em vez de estar tá focado no exercício do mandato, vai estar tá focado em resolver o problema da primeira-dama. <coughs> São três <risos> observações aqui que eu deixei você pro final, negão. Porque Olha, ela tá pegando uma carona. Ela, na quebrada, isso tem outro nome, meu irmão. Mas isso te falar, tem outro nome. Vou te falar uma coisa. Esse daqui é. é aquele momento em que as inteligências artificiais e os algoritmos da vida hum. me colocam do lado esquerdo da força. <risos> <risos> eu vou falar pra vocês, eu vou defender a Janja. Ah. Certo? Ah, Alguém quer dirigir tela com ele? vou defender Vai, vai. Você tá aqui, eles da dar colocar todo mundo, produção, né? o diretor, não Dá pra colocar todo mundo aí, né? Todo mundo. Coloca cara. todo mundo nessa mesa agora contra ele aqui. Ele quer eu, defender eu, eu caso, a Janja. Eu sou obrigado a defender ah, então, a calma, Janja. Então, calma, eu vou fazer um pano de fundo aqui pra você, tá, pra vai quem lá, tá nos assistindo. Lá. Você que tem tanto carinho apreço pelo Negão, você conhece ele de outros canais. Eu sei disso, tá? Nome, é obrigatório aqui na nossa Jovem Pan, o jornalismo independente, essa figura emblemática que é o Negão, ele vai defender a Janja nesse momento. É. Vou você não está gente. comendo nada é por, é por isso que alguns você inscritos me demais. Alguns Vamos lá, meus negão. me procuram lá no, nos chats da vida lá, no, nas inteligências artificiais. A inteligência fala que por causa dos meus posicionamentos eu sou de esquerda. É, <risos> é por causa desses momentos assim. O, imagina como deve ser uma reunião do PT, né, mano? O povo invejoso, o povo chato. Entendeu? Que deve Olha ser. Olha para as suas PT. câmeras, cada um Aonde... para as suas câmeras aí, ó. Aonde ninguém pode ter um protagonismo, nem que seja pequeno. Entendeu? Não tem problema a Janja estar tá lançando um livro, ou estarem lançando um livro, falando dela, porque sim, ela chegou em algum lugar. Mesmo que, assim, contra as feministas, que as feministas não acham que o cargo de primeira-dama seja alguma coisa relevante, já que ela só é a mulher do presidente, que ele sim. Foi eleito, mas a Janja teve sim um protagonismo muito grande. E quem mudou essa coisa de primeira-dama tem que aparecer... Foi justamente a Michelle Bolsonaro, que também teve um protagonismo muito grande ao lado de Jair Bolsonaro. Mas é que não dava ordem dentro do não, governo. Não, não, obviamente. Não óbvio, abordava a O esquema da Janja é outro, o Lula é outro. Não afrontava totalmente, a assessora de comunicação totalmente. que caiu no confronto com ela. Então, mas é. Ela, aí, ela, só. Ajudou, ah, aí, ela ajudou. Foi isso negão. Ela ajudou, ela ajudou e muito. A Michelle ajudou, a Janja não, não, não, não, tô falando da Janja. A, a Michelle ajudou, a Janja, a Janja, não. A Janja ajudou e muito o Lula aonde está, onde ele está agora, com a sua base. Entre o pessoal que vota Lula, a Janja é muito querida. Eles querem ver a Janja nesse nesse nessa Liga, desculpa, nessa linha com o pessoal que, que, tá. que vota no Lula. Não. Podia ser o Rodolfo do lado dele que eu apoiar, não importa que é a Janja. Mas a Janja Se o faz Lula o colocar papel... um boneco do lado dele, vão apoiar porque é um boneco ao lado isso. do Lula. Pode, pode falar. O, pode falar de de isso, o caso do PT, é que o PT não gosta de ninguém que cria um pequeno, um, qualquer qualquer protagonismozinho. O Léo é um ótimo exemplo disso. O Léo Grandini que faz aqui a bancada com a gente é um ótimo exemplo. Ele a Já é blogueira? Ela é. O público que vota no Lula gosta disso, gosta de ver esse luxo, gosta de ver ela entrar no, no, num restaurante caro, gosta de ver ela comprar uma gravata cara e dizer que tá comprando. Então, isso pro é, uma, é, uma, dela. é um masoquismo. Isso é um masoquismo, porque eles estão gastando é, é é o nosso dinheiro que tá bancando esse luxo todo. Exatamente, eu, eu isso, isso é a falta é de entender ah, o, que, o que é a política no Brasil, onde você tem pessoas que acham isso legal. Agora, gente, até outro dia a gente estava vendo. Ele tá acabando ele com Bolsonaro. a Jange, ele não tá Ele é. tá a a gente a tava aqui. vendo o Bolsonaro ser esculachado porque deu um rolê de jet ski. Agora o que, que a gente tá vendo? A gente tá vendo o nosso casal imperial, como o próprio Bissoli falou e eu gostei muito desse termo, no hotel mais caro lá de Londres e ninguém vai falar nada. Mas eu não entendi é ela vai a sua é defesa ainda. Eu não entendi o que defender. eu deixei você, achei você É uma defesa. do seguinte. é a defesa dela. Eu não entendi a defesa. O público que vota Lula quer ver exatamente isso. O público que vota Bolsonaro rechaça isso. É aí que está. A, a Janja está crescendo dentro do governo. Porque ela tem um público que vê... Olha o Instagram da Janja. Mas a Michelle tá... também ocupou esse espaço. Exatamente, né? mas o, o, aí a são própria públicos Marcela diferentes. Temer. A, própria a própria Marcela Temer ah, Mas a Marcela foi, foi muito Era pouco quem, quem, subiu, quem subiu nessa coisa assim de, de aparecer mesmo Todos foi a Bolsonaro, mas é. com o seu público mais evangélico. Eu achava a Marcela o melhor. Que tem, que, que o público lá que o pessoal <risos> quer, quer <risos> <subindo> <risos> e mudo. Já a Janja não. A Janja, a, a Janja já, já, já, já se aparece e é admirada entre o pessoal que votou Lula. Seja o pessoal mais caixa baixa, seja o pessoal mais rico, esse pessoal está querendo exatamente o que ela está fazendo. E é isso que deixa o pessoal do PT de orgulhozinho ferido, já que ela está conseguindo um protagonismo, certo? Ela, ela, e ela tem como provar esse protagonismo dela. É só ver as postagens da Janja. Vejam os stories da Janja. Pode ser que isso atrapalhe no governo? Pode. Isso eu não vou negar, porque é, também, é estranho também. Ela tá querendo ser a, a presidenta. Entendeu? Mas dentro da a bolha deles, dentro do povo que votou Entendi. Lula, eles estão gostando e muito, principalmente do jeito blogueira dela de tirar aquelas fotos parecendo uma, uma blogueira de Instagram. O pessoal gosta, o paralelo da lá, Janja é O, Carlos, o cara, paralelo da, da Janja é o Carlos Bolsonaro, de carona no Rolls Royce presidencial, Nossa, na posse do pai, e, e durante seu mandato de vereador, lá dando palpite em reunião com o ministro, discutindo com, com o único ministro, detalhe, ele, ele, ele, único é o detalhe ele era vereador. A ele Janja era, não era né, o meu Mas tar, era vereador no Rio de Janeiro, Tudo não é. tem aí. A, ah, a, a, a, a Janja também está se metendo em lugares que ela nunca nem deveria ter pisado. É. Pelo é. menos ele ainda era vereador. Não que ele está certo. Eles resolvem isso então no é. ano que vem, colocando a Janja no, Eu vejo muito mais, eu vejo e, muito ó, mais o pessoal do e PT. E eu falei, tá eu falei tá uma coisa aqui. Uhum. Me, chamar, me chamaram de maluco. Me chamaram de maluco num linha de frente. Quando eu falei, eu tenho muito orgulho de falar isso aqui. Traz mais pra perto é de mesmo, minha que Ele ter, já né? trouxe isso mais junto. Por favor, aí, ó. Eu falei, você da nossa audiência, você <risos> sabe, você me acompanha no Instagram, você sabe disso. Eu falei aqui, Magno. O Lula, se for eleito lá em novembro, o Lula, é, em outubro. O Lula, se for eleito, ele vai trazer pra perto Dilma Rousseff. Cara, quase <risos> levantaram da mesa, todo mundo. Você tá louco? Isso não existe! O que, que aconteceu? Tá lá no brinco Tá lá. <risos> Quando o Lula foi lá ser diplomado e tudo mais, eu falei: gente, a gente vai ganhar um protagonismo que vocês não vão entender. Vão querer colocar ele em algum cargo político. Você tá maluco, você não entende nada de política. Pois é. O que, que aconteceu? Eu te digo mais, que viu? O que aconteceu? Eu te digo mais. Ela é uma excelente comunicadora. Quase ganhou o seu programa lá na TV... TV, nome. Brasil. TV, na Brasil. TV Brasil. TV Brasil. TV Lula. Lula. Falar, TV Lula. Se tivesse se tivesse rodado ah, isso, que... hoje ela estaria com um protagonismo ainda maior. E o pessoal do PT, não é que eles estão preocupados com ah, a Janja está se fazendo com suas políticas, não. Não. O problema deles é a inveja. Eles não gostam de ver ninguém que tem um protagonismo maior, principalmente se for recém-chegado. Então, por isso estou defendendo a Janja. Olha, meus lindos, muito obrigado pela, pela presença de todos vocês aqui, Diego, Negão, Bissoli, primeira de muitas. Valeu, Rodolfo. Tamo é junto. isso. Desde já, meu povo, muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com a nossa programação Jovem Pan, Jornalismo Independente. Linha de Frente